E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e pra gente falar sobre duplicar anúncio. Ainda estamos na época da duplicação de anúncio. Pra quem não sabe, não conhece, quem criou a duplicação de anúncio fomos nós, tá? Na época como Universidade Mercado Nautas, onde nós falamos sobre duplicar anúncios como uma estratégia pra vender mais. Isso por volta de 2013, mais ou menos ali, acho que começo de 2014, tá certo? Será que ainda rola fazer isso? Fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar mais. Naquela época já acontecia e ainda acontece Quando a gente falou em duplicar Começaram a surgir duplicações porcas, mal feitas e ruins Tá certo? O que é uma duplicação porca? Uma duplicação porca é uma duplicação que você não pensa em palavras-chave novas Em que você não busca caudas longas diferentes E você simplesmente duplica para ter quantidade de almoço Isso é uma duplicação preguiçosa Certo? Se tivesse o bichinho preguiça lá, aberto, bota o bichinho preguiça Vamos ver se o Beto tá ouvindo todos os vídeos, hein? bota o vestido preguiça lá, se tivesse isso, seria a duplicação preguiçosa, ok? A duplicação ainda funciona, ela funciona para outros canais? Eu acredito que em muitos dos setores, tá? a gente ainda usa, a gente ainda duplica, a gente ainda busca cauda longa diferente, só que fazendo pesquisa, entendendo o mercado, em alguns mercados, no meu ver, ela é extremamente necessária e essencial. Se você tem um produto que se aplica a várias modalidades de esporte, não faz sentido o cara estar tá buscando um produto com um título de ciclismo ou que serve para ciclismo aonde aparece um karateka lá lutando com aquele produto, certo? Não faz sentido, é visual, a pessoa vai querer bater o olho e vai querer ver, tá? Não faz sentido aonde eu tenho um produto que serve para emagrecimento, tá ok? Aonde eu tenho uma imagem totalmente desfocada. Não faz sentido Aonde eu trago uma linha plus size Por exemplo E tem uma mulher bonitona Ou um cara fortão lá Fazendo pose pá, tá? Isso não faz sentido Isso desconecta Isso faz com que às vezes ative algum sentimento ruim Na pessoa que está do outro lado Então sim A duplicação inteligente ela é fundamental Ela é essencial Ela é necessária tá certo Agora se você fizer com preguiça Você vai rodar Vai ser ruim para você, tá? Assim como a gente tem peças de carro que servem para vários tipos de carro, várias necessidades diferentes muitas vezes. A gente tem produtos de cabelo que servem para várias necessidades ou momentos diferentes que podem ser utilizados. Então a duplicação ainda está na moda, sim. O que, que mudou de 2014 para cá? É que agora tem muita gente fazendo pelo menos o arroz com feijão bem feito. E o arroz com feijão só, ele não está sendo mais suficiente para você Chegar onde você quer chegar, onde você sonha, lá em cima. Você está tendo que fazer mais, mais, muito mais, tá certo? Em 2014, a gente não tinha tanto vendedor como a gente tem, a gente não tinha tanto marketplace como a gente tem, a gente não tinha tanta gente estudando e tanto conteúdo sendo entregue de qualidade. Nós éramos praticamente sozinhos, tá certo? Então, agora, tem que jogar diferente. Falei isso no vídeo de ontem que saiu no nosso Instagram. Se você não viu, volta lá no nosso IGTV. O Instagram está aqui embaixo, se você estiver vendo no YouTube ou no Facebook. Volta lá e vai assistir o nosso vídeo, aonde eu falei de diferenciar. Sai da caixa, mais uma vez, tá certo? Funciona, se fizer bem feito. Se fizer mal feito, porcamente errado, não vai funcionar. Aliás, nada vai funcionar. Um grande abraço e valeu.